Estamos esperando o bondinho passar. Ó o trenzinho. Ó oh, que lugarzinho perfeito para tirar uma foto. Os prédios são mantidos como eram antigamente. Inclusive eles preservaram as máquinas que eram usadas na destilaria. Olha só o tamanho dessa. Você vê enquanto em alguns lugares as pessoas destroem tudo, apagam todo o passado. Aqui eles preservam o passado e é isso que dá esse look tão original e cool, né? Aqui no Distillery District você tem restaurantes, bares e muitas lojas, muitas lojas vendendo todo tipo de produto. Essa aqui, por exemplo, é uma loja que vende produtos de design de várias partes do mundo e para várias utilidades. Coisas muito bacanas. Meio carinho, mas tá valendo. Olha, gente, essa aqui é uma máquina de moer cacau que veio da Espanha, olha ali, é super antiga, ela veio de Barcelona, Montserrat. Bom, numa loja de chocolate com frio que tá fazendo lá fora, frio, chuva, tudo, vamos pedir um chocolate quente, né? Delícia! Hum, chocolate, chocolate, delícia! Hum. O aqui é ir andando e explorando. Olha que máximo esse restaurante mexicano. Ele está explicando aqui que essa madeira toda é foi pega aqui na destilaria, em diferentes lugares, restaurada, e ele acha que provavelmente ela era usada para apoiar os barris de whisky né, que ficavam aqui acumulados. E ele a team três meses para pintar, construir e assemble isso. O mural a olha, foi feito por um artista mexicano mesmo. Demorou três meses para completar esse mural, que é incrível. E neon. Olha aqui, para quem gosta de uma caveira, todas essas aqui compõem o um restaurante. E elas foram feitas por artistas mexicanos, pintadas à mão. Gente, aqui para onde você olha tem um lugar legal para tirar uma foto, ó. Para quem gosta do Instagram, vai fazer sucesso. precisando arrumar um namorado pra pôr o cadeado aqui, né gente? Pô, ajuda aí! O Distillery District, um passeio imperdível aqui em Toronto. para pro cabelo. Olha, aqui você tem tudo para usar, para depois limpar, para testar. Acabei pegando três produtos aqui. Esse aqui é pro cabelo, é para dar hidratação, diz que muito forte, ela é shampoo e condicionador junto. E olha que interessante, ele vem como assim num tubo, como se fosse um tubo de pasta de dente. Olha que legal. Tô levando para experimentar. Esse outro aqui é pra pele, chama buffet, buffet, que diz que ó melhora tudo. E esse aqui, olha, pra área dos olhos, então pras rugas, pro inchaço dos olhos, pras... Uh, quando a gente fica aqui, né? Esqueci o nome, como é que fala? Também pras olheiras, diz que trata tudo, é uma gota pros dois olhos e tá resolvido o seu problema. Você pode testar todos os produtos da loja e depois, olha, para não ficar aquela mistureba, olha o tanto de pia que tem aqui, o sabão deles que eu já peguei daqui, você lava e tá pronto para começar a experimentar tudo de novo. E ainda tem, olha, um hidratantezinho aqui super potente para usar depois. Serviço completo. Adorei a loja. O nome dessa empresa é The Abnormal Beauty Company, ou seja, uma coisa super diferente do normal, até porque não é testada em animais. Tá, tá com frio na orelha? Tá resolvido o seu problema.